Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos em mais um jogo de Fifa! Ora continuamos aqui com a nossa caminhada, estamos agora neste momento com a Kim. Temos andado aqui a trocar, com a semelhança do que eles nos diziam ao início, não né? Eles ao início diziam que para termos assim uma caminhada agradável, não né? Tínhamos que ir mudando aqui de vez em quando ou para a Kim, ou para o Hunter, ou Alex Hunter, que eles são os Day Hunter, ou para o William. E é o que nós temos feito. Agora estamos com a irmã e vamos fazer aqui um treinozinho para ver se subimos mais aqui as nossas características de finalizador. que somos Ah ok, bolas paradas está bem. Estamos ali bem no onze inicial, é? no último jogo correu muito bem. Uh, portanto, estamos ali bem lançados. E pessoal, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram, partilhem, eu agradeço imenso. E vamos lá, a isso. Ora, começar o treino! Vamos lá tentar. Lá, ela tem um equilíbrio do cráximo. Agora é que estou a ver, hein? não tinha visto isso. Só com 1,65m, pequenina. Mas temos aqui um grande equilíbrio. É okay. o É, ok. Ela está lá dentro! Oh. Ui, ela está com muita força, pá! É, vou ter aqui para mais perto. Hum. Não vai ser fácil. Ganha, ganha! É merda! Great finish! Toma, já está lá dentro! Tenho, tenho. É, pá, agora está longe. Se o guarda-rede sai, não né? é? Caracas, um missão primeiro já está ah, mas já temos ali o, o nosso excelente. É o que a gente procura sempre, né? Pumba! Para a esquerda! Uhul! Casari! Puma! Ih, melhor, graças! Era um grande golo de bichinho! Ah, é bem jogado! Conseguimos bem! Conseguimos bem! Ali o nosso o nosso centro estava... O que é isto? O penaltis agora? Penalti como precisou? Então, onde é que está a nossa coisa? Ah, está que... a ver que não tínhamos ali nada. Isto é só meter lá dentro. Meio jogado. É só meter lá no buraquinho. Custa nada. Pá. E dá um bocadinho mais força. Oh! Estúpida! Como é que falhas isso? É só enfiar, pá. estás a brincar comigo ou o quê? é que ela com mais força atirou mal? Percebe, não é? tudo bem? Depois ali quando é um bocadinho mais força o torto. Até se não acontece, é? Né? Aconteceu só uma vez, estou a ver. Jogou muita força! A <risos> Nem subiu a bola, nem o que era essas. Pois <risos> está bem, conseguimos fazer o treino. Já temos chaves desta parte. Muito bem! Ora, tivemos ali efeito, subiu. Boa! Ora, equilíbrio. Temos um equilíbrio do caraças, não sabia disso. Equilíbrio 89. Precisão. Tá bom, tá bom. Um treino. Quer saber? Quero ir para o jogo. Tentar marcar golos. Não sei, não me lembro se no último jogo se marcámos golos. Jogámos bem, ficou aqui dois. Pichero. Está ali Estados Unidos, dia de jogo! Ok, já estamos no campeonato na Europa, não era? E tal, em França, em França? Ok, temos ali, vamos jogar como Hunter, estamos ali com a nossa amiga Morgan. para já ainda somos rivais, né? ainda não subimos ali a nossa amizade. Ora, temos aqui duas mansões. Para uh, procurar afirmar-te, eu acredito que ela seja bem capaz de o fazer. Boa sorte contra a Itália. Estamos juntos e vamos lá a isso. Temos que ter em conta que somos uma menina de 16 anos. Mas ainda assim estamos muito bem. Estamos a jogar muito bem. Vamos rápidos para que para o para Ui! Oh! Oh! Oh! Oh! oh, oh, oh. Caraca, cara assim um passeio ter ido um, um bocadinho, um bocadinho mais, mais para a frente de a desmarcação mas ainda assim então, foi Alan, muito bom ou foi tu? ou foi cara isso é que não vale oh, oh, falta vou tapar umas costas pá! PUM! ai Morgan mas calma miúda! vamos fazer aqui um dois um dois um dois e tal é que consegui chegar lá mais perto. O cara já estava a matar logo, pá. Ui, caracas. Desculpa, desculpa. Desculpa. É nosso, é nosso. Ganhou muito bem. Aqui é eu. Boa, boa, boa. Não tenho força para ganhar, caracas. E até passado logo para a frente, assim já não. Oh, então, eu que vou fazer o lançamento! Hunter, oh, ele ah, ainda dá! Ah, ah ca merda. merda, como é que eu fiquei sem bola? Corto da tanga. Uh. Nossa, dá aí, aí a, a mim, olha aí, olha aí eu aqui. Ui. Oh, oh Morgan, estás no meu lado. Vai, ah, não interessa. Caraças, mal passe. Mal passe, miúdos. Miúdas. Às vezes confundo, mas... Tirelli. Venho, venho. Morgan, vai para o teu lado, pá. Lloyd. Italy, tem o balão de novo. Relaxa, opciona. Ai, ah, ei, ei, ei, ei. A defesa abriu. Perigosíssimo, perigosíssimo. É aqui para frente desta gaja. eu digo eu, pá, dá aqui bola, aqui a bola já. Deixa a bola a mim. Isso. Fazer esta menina correr. a Morgan. Morgan. Desculpa Morgan, eu para... aqui. E Calma, Morgan! Tu caraças da mulher! Só querem rematar, rematar, rematar, tem calma, miúda! Hunter! Ah, Hunter! Falta, falta! Ai, que Solta a bola mais é do caraças, pá! É Maro. It's é Razucci. uma palada do caraças. Agora para Brian. Heath. Hunter. Ui, ah, que merda! Ai, ah, que porcaria! Ui. Corta-me a bola! Ah, Corta-me a bola! Não deixe essas italianas jogar, não é? Dependentemente de delas... Terem como Mas salto. não sair. uma hum. <risos> <risos> Eu Não o Lloyd here. Hunter! Lloyd! Agora é Rapina. Ganhou! Ganhou outra vez! Não! Graças, pá! Estou cansada, estou a ficar cansada, estou a ficar muito cansada. Ok, temos a energia ali, mais ou menos. <risos> estou para fora ou não? Ah, ficando ainda. Preciso de um passe em desmarcação, mas aqueles mesmo tops, pá. Nossa! Para uh! okay, marcar um golinho. Morgan também chuta logo, pá. de desmarcar a, a bola. Vamos cá, Morgan. That's the referee's decision Two added minutes. Hey. Lloyd. Hunter. Heath. Hunter. Hunter. Hunter. Hunter. Hunter. Hunter. Hunter. What? Estudaste deste com o quê? Com o calcanhar aí? Não e não queres? O Hunter Morgan. Hunter. Tem jogado, Hunter. Oh, larga-me! Uma... Tata. Tata. Pumba! Muito bem. Talvez é que eu vejo, rapariga do cabelo esquisito Muito bem miúda O miúdo disfarçado Não sei O gajo agarra-me lá atrás Estava um, um do oh, um caras oh, oh, Megan has Megan Rapinoe Rapinoe rapin ser Não é agora passas a ser Rapinoe sei, eu sei que falhei o, o corte Peço desculpa Estava a tentar. Por aqui eu, olha aqui é. Aqui, dá-me a mim. Oh, Cress, também pode ser. Estou no meio, estou no meio. Estou no meio. Ah, não pode ser isto. Essas, pá, mas oh, os passos da Morgan estão muito. muito mal. Não estou a gostar, ao oh, Morgan. Deixa-me the queimar. Ah desculpa, peço desculpa, também te fiz um passo de cocó. Bora, bora. Pressionare Temos um zero, vá, temos que ganhar esta porcaria, hein? Pressiona, Ui, uh, o que é isto? Uh oh, perigosíssimo! Mata de cocó pregossíssimo! Ganha de cabeça! Bem, é nossa, é nossa, é nossa! só Deus! Diz-me isto! O que é que se passa? Estou a jogar bem, estou a jogar bem. Pois, claro, então. Tchau, tchau, tchau. É a melhor jogadora aqui da seleção. Ah, que merda. Sorry, sorry. 7.2, eu não posso baixar do 7.2. O que é isso, o Lloyd? E aí, a Lloyd vai conseguir. Ui, foi para trás, pá. Não veio para mim. Ganha, ganha. Graças. Aqui para a segunda bola para fazer <risos> um ramato. Cada um fez o mundo. Ganha de cabeça? Estou eu aqui? O que, que foi isso? Pressiona, pressiona, não deixa as gajas jogarem! Oh, que merda! Já foram! Okay, USA como é que está a, está a nossa. Estou ali metade da energia. Mais uma para sair? estão a fazer substituições todas agora, é? Dei-a, a, a, a está Morgan! Um Ana Morgan! Um problema com a Lindsay Horan agora! Ah, ah um, isso para tem que ser atrás não. Estava nada. Ui! Oh, caraças! <laughs> Se ela tem dado logo para a Megan. Megan Fox, tem dado logo para o Maio, era logo. Lá para dentro, uma bajoca venga, venga o que é merda we've got eu tu na linha, pá. tobin heath Hunter, morgan ah, morgan <laughs> <that's been> <laughs> Esta really morgan é um O que Could've que foi isso, morgan, pá? a bola moving forward really disappointed tipo balão tipo a bola ui que é isso não há falha de acertão tão temos cá tempo olha aqui aqui embaixo. a tá bola merda Vem, Bem, bem, bem chegado. Ai! Deu! Ui, saiu. <tod -se> saiu e por cima, pá. <tod -se> Toma! Oh, que merda! Mas ia, yeah, ia, yeah, ganhámos, ganhámos é oh, o que interessa. Chegámos bem, chegámos bem, ganhámos o jogo. O que é que queremos melhor? Nada, pá, nada, quer dizer, um blito, um blito. O um blito fazia bem. Bem jogado, bem jogado. Boa, vamos impressionar o Mister, estamos a ganhar. Vamos a eles, vamos ganhar esta merda. Ok, já fizemos dois ou três aqui com aqui, mas agora se calhar temos que ir para o Alex não? A ver, ver o que é que o jogo nos diz. E pontuação, parceira, está a subir também. 23 milhões, já! Podemos mais com o William. Fala okay. de viagem outra vez? Só vai fazer um jogo à Europa? Ok, vamos mudar para o Hunter, Ah, deixa-me ver o que é que se passa ali, primeiro. Peraí, já mudamos para o Hunter, sei que eu vou recomendar-te, aí vamos. Ora... Vamos aqui, anda lá. O que, que temos aqui? Ora estou de olhos, eu fui para o Monocop de contratar novos e entusiasmantes talentos. Aqui a Beatriz sempre em alta, foi incrível treinar com as medidas no campo do treino do Real Madrid. Agradeço para mim ao teu irmão, fantástico capitão dos Estados Unidos, ajudando de uma maneira os seus objetivos. Que mostrou-se um bom nível, estarão as coisas a endireitar-se, mas sim, para mim está correr bem. Hoje fizeste a diferença e é isso que é suposto a fazer, muito bem. Oi, temos aqui, ui, não é isto que eu quero. É... Personalização, o que é que temos aqui para a nossa menina? Camisolas. <risos> São camarões, e aquela merda que <risos> Está a girar. Uh, temos casacos. Ah, este casaco é giro. que nos vai. Ah, pode ser este aqui. Uh, temos aqui uns calcinhos. porreiro E uns ténis novos. Ah, ótimo! Oi, oi, oi! Ainda falta muita coisa. Espeto, uh, vamos mudar o cabelo outra vez. Leira agora? e Azul, <risos> azulado não Pode ser assim. Leirinha agora. Ok, ventiã já está. E mosteiras para ti. os vermelhos, azuis Oi, tem espera aqui... aí, essas não giras. Meio bordão o que é isso? Ok, vamos mudar então para o Hunter Que possivelmente vai levar das orelhas da mãe Caraças, onde é que está? Onde é que está a coisinha? Ah, oh, está com isso, oh, com medo, com medo, Ok, vamos então para o nosso amigo Hunter Pam pão pum o Hunter novamente, não caras, isto é porque é que não mudou para o Hunter, ai merda pá, a merda ah, não mudou porque a gente não mudámos, né? convém mudar, estúpido <risos> o Hunter que se portou assim um bocadinho mal, né era uma veio de propósito lá no fim do mundo estava à espera dele no aeroporto, o gajo não, não, não a foi buscar, depois foi ter com ele a casa ele não ligou nenhuma porque estava rodeado de parasitas, podemos dizer assim. Uh, vamos lá ver, vamos lá ver. A Mandela ainda lhe puxou nas orelhas. Eu estou à espera que o Alexandre entre com tudo, com o do oi, depois todos os olhos estão postos nele. Marca os que quiseres, ok? <risos> é, eu espero marcar, não é? Espero conseguir marcar. Vamos lá, estamos no 11 inicial. Ok, ali à frente, muito bem. Essa situação ainda não joguei, mas também é fixe uh, de podermos jogar com a nossa, os nossos mentores, né? Acho que era assim que eles chamavam. No, no, no episódio anterior só podíamos jogar mesmo com o Hunter ou com a equipa toda. Então podemos jogar com, com metade, para ir metade da equipa. Acho que era, os nossos mentores era para ir metade da equipa. Hala Madrid. Vamos lá! Ui, chuva. Going a chuva. Nossa! Não. Fora. Já, já sabemos que aqui temos que ter Sempre uma percentagem alta, né? Ui, caroças! Como é que ele ainda conseguiu fazer a minha volta dali? Cleared <risos> away. Tão, casso sorte, pá! Corta, corta. Não gosta ele, realmente, para a oposição. Aqui é Casimiro. Casimiro. Oh! Agora Casimiro. Modric. Tony Kroos. Well, ah, Kroos, well, na linha, primeiro. Ora, pressiona, caraças. Vejo que eles assim ficam à rasca, tem que mandar para a frente. Anh! Hunter! Marco Asensio! Ah. Isso é um exercício de paciência, enquanto eles procuram ter uma opening. Hunter! Agora com Marco Asensio! Era um bom passo, era um bom passo. No meio. Bale. Vira vira vira para dentro caraças pá É um bom lugar para a aqui Talvez a cross. Bail. Bail. Ah, que merda. Já passa muito muito a bola ali na frente e então um poucas desmarcações, pá. é meu, isso é meu, deixa eu estar. Vês, vês, como é que é? Caraças. O ah, passe era para quê? Era para mim ou era. Que é isto! Oh, bail! A ah, merda, tem calma, caraças. Ui, então. Para trás Acho que ela não foste tu né Ganha, ganha, ganha Fui tu sozinho na <risos> é subir um boi É bom né Para mim em corrida Aí, aí, aí Nossa, nossa Ok, troca a bola, troca a bola Bora bem, bora bem Para que lado? Marcelo, interessante ver o que os times vão usar hoje, use que a this está chegando. Podem mudar que mudar o que eles começaram com. Sim, eu acho que vezes com os lads wearing blades these days, do see eles slipping um pouco mais. Ah, caraças, pá! I que eles têm que mudar a parte do Merda! Nossa, nossa, Marcelo! Mano, canto, pá! Eles não estão a conseguir passar a bola O O que é isto? O que é isto? Caraças Espera, espera Oh, foi, foi. Ai, oh, que é Ainda conseguimos, tivemos uma sorte de cara Mas ainda conseguimos fazer o passe. Menos isso, né? Largam me cabrão. Corner de Tony Kroos. Uh, eu posto, pá. Ramos. Lali. as Hunter. Chance o middle, thanks to the referee playing the advantage. Marco Asensio o Hunter é que a defesa como é que é possível caras? era mesmo lá no cantinho pá. puta da defesa meu Deus. ok ok ali já que eu fazer algumas oportunidades de passar a bola em vez de perder a eu posso pôr adversário ah não perdi, ir porque perca a bola nunca talvez uma, uma ou outra vez mas mais especial ah, que malpasso! Ah, que malpasso! Nem sei o que é que ele queria fazer. Se era para mim, se era para o vizinho. Corta! Corta a bola! Ah, daí, daí! Boa! Roger Tony Cross. Here's Casimiro. Carvajal. Alex Hunter. What a hunter. Now can he take them on? A fui! Oh, fu oh the between them and the goal, but they still got the ball. So ah, we're Ah, fiz o corte, mas não, não com a Ganhou, ganhou. daqui ó. Já foi, já foi. Pumba! graças Tony Alex Hunter. Olha eu! Caraças! Dava desmarcava... Cá merda! Desmarcava lá para a linha. tava lá sozinho já, pá. Oi! Tá lá! Oh! oh Toma a agarrar aí! Pô! Cá merda! Cabrão do guarda-redes, pá! Ah, caraças! É um Hunter! Ave Hunter! Não estou conseguindo marcar, pá, preciso marcar um golinho. Honey Cruz, Espar Pablo, Isco, contra é o Isco. Vem vai. Em vai canto, tipo. Porta-bola, Modric. Aqui é Casimiro. Caras, tem que chegar mais perto, mas não dá, pá. Tumba, mate fraca. Tá feito cabeça, querias o quê? Deu para fazer grande merda. A foi, já foi. Puta-me em front! Toma que Muito bem, senhor Casimiro! Anda passa, pá! Espetáculo, este também merece ver. ó, oh, ó, oh, oh. Contenção e depois pimba! Uh. Ok, ok. Muito bem, podemos não marcar, mas ao menos não. Oh, cara, vocês cortando é a bola. Mais menos damos a, a marcar. <risos> Corta a bola, hein? Vocês não brinquem agora aí, hein? Não brinque com essa merda. Vou lá na frente sozinho. Aqui. que? Oh, sério, pá? Que <risos> custa passar a bola? Um, dois e desmarcar. Eu até pipa de marcar, pá. Oi. Nossa, é nossa, é nossa. Vai, vai, Marcelo. Anh, ai, ai, os gajos só muito. Estão tá sempre... quase sempre fora do jogo. Não subir também. Ou se não descer, neste caso eu. Aqui é Isco. Ainda há 7 minutos no clock. Ah, larga-me, filho de uma Carvajal. Hunter. Casimiro! Oh, aí é lá para as lá! daqui, é Ah, vai para dentro. to isso, cuidado! Alex Hunter. He's Oh, oh, muito bem, O um para o um outro. Vamos lá os dois. Bem jogado, bem jogado É miúdo. E aqui ó, oh, oh, era Isto é gol de certeza. Ah, oh, dava um, o outro. Dei, muito bem jogado. e I já dei ali uma paulada! Ah, acabou. Nice. não leva o <risos> Bom jogo, bom jogo. Ah, Conseguimos tudo. É bastante espaço ainda. Cobramos o empate, Demos espaços, vamos a pontuação ali no top. No máximo 8,9 milhão é bastante bom Bastante bom <risos> é, 92 minutos, uma assistência 33 milhões 84 não subimos mais, não subimos Ah, estávamos 83, não era? Vamos and... lá And... Oh. Russia que Lucky you avoided us in the draw bro I oh, know yeah, <laughs> it would have been awkward wouldn't it Getting knocked out to your old team <laughs> uh, <yeah. laughs> your dreams of Champions League glory mm. I don't know how I could have lived with myself I really don't Muffet This <sighs> promises <sighs> <sighs> to Least one of going up against Terida <laughs> Olha irmão Come on papers will love that brothers on the same pitch Yeah Yeah, going be pretty special. <laughs> <laughs> yeah, eu, mas, e, <laughs> relação o uh, irmão tá aqui com um problema. Uh, he's got the Williams international icon on his books. <laughs> How do you think he's doing? hi. Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month, and you've been invited. All the top stars will be there. De brain <laughs> Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Okay. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out, and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh. My mom, she's a proper designer. Been working at this firm, yeah? Eu estava a que talvez ela pudesse vir a bordo, fazer o design. É, é, um idea, in... years, dad, <laughs> é uma de ideia interessante, né? yeah, mas talvez alguém mais experiente. Ela está no jogo há anos. Desde que conheceu o meu pai, e ninguém me conhece melhor. Seria perfeito. Ela tem ideia, não Sim, mãe. Não sei se ela foi muito à bola disso, mas a yeah, Mendel, Mendel fazia. Já vimos a fazer desenhos, design. Na sua casinha. Há uma sereia na testa. Ah, não temos aqui nada para coisas e tal. E aqui, o que é que temos aqui? Finalmente, sobre a UEFA Champions League. Tenho aqui de minuto. Mal posso esperar para a competição comece. Tiveste sorte, nós tínhamos destruído. Ah, Por boa, este criar gols além de os marcar. Digo desde o primeiro dia, ponho o Hunter a jogar no Real Madrid e vai ganhar jogos. falado do IT armas para Hunter, delicioso de se ver. passezinho de Hunter, faz hoje uma assistência para o golo. Ok, depois é o quê? Vamos aqui fazer o transito O treinozinho. Quando chances come, capitalizamos. Finishing our trabalho today. Vamos lá, é o que? Uh, remato obstáculos primeiro. É bom que a gente está sempre a acertar na. Ui, caraças! Mas temos algum sítio para. Ui, caraças! Isto não vai ser nada fácil! Oh! Oh, isto muda! Os obstáculos mudam! Não! Como é que isto muda? Isto são bonecos! Oh, caraças! Ai, se eu acertar os obstáculos, isto tira pontos. Oh, que é a merda. Ah, <risos> mas conseguimos me na mesma. Boa. Eles defesas, pá. Oi, pera, não vi. que estúpido. Ah, é, coisa, ok. A primeira para. Oh, convém acertar na baleia, Hunter. Ui, estou desgraçado neste. Queres ver? Então, então, o que é isso? Vai merda! Boa! Mas que coisa pá! Boa! Marcar gols, senão estamos desgraçados! Ui, tanta força! Não percebo porque é que ele está a dar tanta força! Vai! É merda! A bem merda! jogado! Já não vamos conseguir, vamos ter que repetir este! Tem para mais é a... Ui! Tem para mais é remate! Boa. Mais arrumado, temos que. Bem jogado. Temos que nos esforçar, pá. O oh, que estúpido. Lhe ter dado com força. Bem jogado. Boa. Está quase. Boa. Ui, que está lá em cima. Boa. Boa. Vai, vai, vai, ainda conseguimos. Conseguimos dois, é? Oh! Toma! Excelente! Conseguimos aqui o nosso excelente! Evoluir, evoluir! Vamos chegar até 90. Ok. Bem jogado. Temos ali. Uh, potência. Finalização. Vai ficar um bicho do caraças. Novo desafio continua a progressão ainda não temos desafio A praticar a nada assim, é Não nada Vamos subir ali com o Casimir. ainda não chegamos ao primeiro desafio pá, pá, pá, pá. Dois. bola está na nossa casa dos pés, ele deveria ser o titular e tal, não vamos perder Deve ser titular do se o Ramadinho não lhe der tempo adequado, outro clube dará. Pois é, não deem tempo não. Pronto, vamos depois jogar contra o getafe Bem pessoal, vamos ficar por aqui. Isto está muito, muito, muito fixe. Eu gosto muito desta parte agora de podermos jogar com as três personagens. E de certa forma decidir o seu futuro aqui no, no jogo. E vamos tentar ganhar tudo, tudo com todos. Vamos ver como é que corre os próximos jogos, para já estou a correr bem. Vamos ficar por aqui, enquanto vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.